Você acha que medicamento manipulado faz efeito? Fica comigo que eu vou te responder. Eu sou a Luciene, da Rabovitai. Medicamento manipulado faz efeito, sim, numa farmácia de qualidade, numa farmácia de confiança, numa farmácia com tempo de mercado, uma farmácia de credibilidade com médicos, com credibilidade com clientes, com respeito, ela tem como fazer um trabalho e fazer um medicamento de acordo com aquilo que o médico pede, fazendo fatores de correção nas suas matérias-primas, fazendo conforme pede a legislação. Muitas farmácias não agem dessa forma, por isso algumas pessoas não perderam a confiança na farmácia de manipulação, porque não tiveram efeito em determinado período que usou o medicamento. Então, existe aquele preconceito de que o medicamento manipulado não faz efeito. Alguns não devem ser manipulados realmente e farmácias manipulam. Outros podem ser manipulados também podem ser comprados em drogaria. Sendo que o preço manipulado é um preço mais acessível à população, que é o que a Arpovitae promove aos nossos clientes. Um outro fato importante é que esta medicação, quando feita, manipulada para você, ela é feita na dosagem para você. Em muitos casos, a pessoa não pode tomar... 12,5. A farmácia de manipulação tem como fracionar em 6,5, em 7 miligramas, em 8 miligramas. Você não precisa tomar uma... Não, você não é uma regra na farmácia de manipulação. Você é exclusivo na farmácia de manipulação. Mais um benefício para você. Você tem condições de... 10 horas da manhã eu tenho que tomar 10 de remédios. Esses 10 de remédios podem ser feitos numa única cápsula. Isso faz a diferença no seu orçamento e na absorção também do seu medicamento. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, até lá!